Olá pessoal, vou continuar aqui o curso de Erlang baseado no livro Learn New Summerlang. Então vamos direto ao ponto. Eu estava falando aqui de recursão, e aí o próximo tema é o Quick Sort. Então vamos aqui visualizar, deixa eu aumentar um pouco a fonte, cadê aqui? Quick. quick Sort. Então ele, ah, essa, é, quando você diminui. Ele perde um pouco, mas tudo bem aqui. Então, eu vou supor aqui que você já saiba como funciona o Quicksort. Então, este aqui não é um vídeo para explicar o Quicksort. Então, o Quicksort ele funciona, você fazendo as partições, você ordenando as partições e depois fazendo juntando essas partições. Então, ele fala aqui, eu posso e irei agora supor que recursão e recursão por cauda fazem sentido para você. Mas apenas para garantir, eu vou empurrar. Não, vou, vou mostrar para vocês um exemplo mais exemplo mais complexo. Quick Sort. Sim, o tradicional. Olha, eu consigo escrever um código funcional curto. É um, é um exemplo canônico para você dizer: olha, eu consigo escrever um código funcional curto. Eu não sabia que, que isso era considerado um exemplo de código funcional curto. O Quicksort. Obviamente eu conheço o Quicksort, mas eu não sabia que tinha essa, essa forma de, de ver o algoritmo. O que eu realmente conheço mais do Quicksort é que é o considerado a É o algoritmo que ordena rápido em diferentes condições. Então, uma implementação ingênua, isto é, não super otimizada, do Quicksort, funciona pegando o primeiro elemento de uma lista, que a gente chama de pivô, e, então, colocando todos os elementos menores ou iguais ao pivô numa nova lista e todos aqueles maiores em uma outra lista. Então, pegamos cada uma dessas listas e fazemos a mesma coisa nelas até que cada lista fique menor e menor. E isso continua até que você não tenha nada mais uma lista vazia para ordenar que, serão, que será nosso caso base. Esta implementação é dita ser ingênua, porque versões mais espertas do Quicksort tentarão pegar pivôs ótimos para serem mais rápidas, então a versão ingênua simplesmente pega o primeiro elemento como sendo o pivô e as versões ótimas vão tentar escolher um bom pivô. Nós realmente não nos importamos sobre isso para o nosso exemplo. Então, não vai se preocupar com a versão ótima. Vamos precisar de duas funções para este caso aqui. Uma primeira função para particionar a lista em partes menores e maiores. E uma segunda função para aplicar a função de partição em cada uma das novas listas e colá-las juntas. Antes de tudo, vamos escrever a função que cola é uma função que cola, se chama quicksort, e se eu recebo uma lista vazia, ele retorna uma lista vazia, se eu recebo um primeiro elemento pivô e o resto, a função partition vai pegar o pivô, o resto, duas listas vazias e vai retornar uma lista contendo os elementos que são menores que o pivô, e uma lista contendo os elementos que são maiores que o pivô. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se a lista for essa, o pivô é 5, os elementos menores que 5 são 1, um, 3 e 2, e os elementos maiores que 5 são 9, 7, 8, 6. Então, é, isso aqui ele, que ele fez aqui, colorido, ó, o pivô é esse. Quem. A lista toda é essa aqui. Quem for menor do que o pivô vai ficar vermelhinho, quem for maior que o pivô vai ficar azulzinho. Aí isso aqui já é uma segunda interação. Porque a questão é, uma vez que eu faço isso com o pivô, eu já consigo dizer, olha, a posição exata do 5 é aqui, entre todos os números que são menores que ele e todos os números que são maiores que ele. Os demais... Uh... A gente não sabe, no caso aqui deu certinho no sentido de que deu exatamente 4 menores e 4 maiores, mas por exemplo, nesse caso aqui, quando eu tenho 4, 1, 3, 2, todo mundo é menor. O 4 foi o pivô aqui e todo mundo era menor. Aí na, no seguinte deu 1, 3, 2, todo mundo era maior. Então é isso que faz aqui a, a função partition, e depois ele faz uma concatenação de listas. Lembrando aqui, deixa eu abrir aqui. A concatenação de listas é assim, 1, 3, 8, 0, é isso mesmo. Ele concatena duas listas. Então, ele vai concatenar a lista com todo mundo que for menor, só que aí ele vai chamar recursivamente o quicksort, com uma lista contendo apenas o pivô, com uma lista contendo apenas os que são maiores que o pivô. Isso mostra o caso base. Então, como a gente já viu anteriormente, né, tem essas questões de caso base, caso recursivo, a gente continua a falar dessa forma. Isso mostra o caso base, uma lista que já está particionada é, em partes maiores e menores, por outra função. O uso do pivô com ambas as listas. É, isso mostra o caso base, uma lista já, que já está particionada em maiores e menores partes, por outra função. Acho que é isso aqui que ele está falando. Então ele está supondo que já existe essa função aqui. O uso de um pivô com ambas as listas, que são passadas pelo Quick aqui e aqui, e são juntadas, apendadas, anexadas. Eu não sei como traduzir. Append geralmente anex, anexar, né? Mas assim. Aquilo que eu já expliquei. Coloca antes, coloca depois, junta todas as listas. Então, uh, isso deve levar em conta juntar as listas. Agora, então supondo que eu saiba particionar, eu consigo fazer o quicksort somente com isso aqui. O caso base e o caso quando eu não tenho uma lista vazia. Aí, como é que eu particiono? Olha, eu recebo, ó, lembrando que o, o particionamento recebe o pivô, uma lista e duas listas inicialmente vazias. Então, essas duas listas inicialmente vazias é pro, provavelmente onde ele vai colocar os elementos maiores e menores que, é, olha, exatamente, no caso base a gente vê que no final de tudo, quando a lista que eu estou querendo particionar estiver vazia, eu ignoro o pivô, não preciso mais saber qual é o pivô, mas eu sei quem são os menores e quem são os maiores e retorno eles. Se, se não estou nessa situação, se eu ainda tenho elementos na minha lista, lembrando que, pelo casamento de padrões, esse T aqui pode ser a lista vazia. Em algum momento ele vai ser a lista vazia, porque veja que aqui eu tenho a lista, HT, e depois vai para T aqui. Então ele vai aos poucos diminuindo essa lista aqui, nesse segundo argumento vai sendo decrementado. Então ele vê, olha, se a cabeça dessa lista aqui for menor ou igual ao pivô, então coloque esse elemento H aqui entre os menores, deixe os maiores como estão. Se for maior que o pivô, coloque entre os maiores. Uma coisa que o pessoal fala do Quicksort é que ele não, eu esqueci o termo, mas ele não preserva a posição, se você tiver, por exemplo, dois cincos, esses cincos podem ser trocados de ordem, mas isso não é relevante aqui para o nosso caso, que é muito simples. Até porque, por exemplo, dois cincos trocados de ordem não quer dizer muita coisa, mas quando eu tenho chaves para elementos, aí essa troca de ordem pode fazer alguma diferença. Então, agora você pode rodar a sua função quicksort. Se você deu uma olhada nos exemplos de Erlang na internet antes, você pode ter visto outra implementação do quicksort, que é mais simples e mais fácil de ler, mas faz uso de compreensões de listas. A forma fácil de trocar as partes, que são... uma que é a função partition? É. O que é que eu vou fazer, então? Eu sei que esse código está aqui. Não, interessante. É, o que é que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou criar... Deixa eu criar aqui, make eber Eu vou cd eber, criar a pasta Eber fredeber, vou abrir um arquivo chamado codequick.irl. Por que, que eu preciso disso? Eu acho que eu não tenho ainda o pacote aqui no... Eu vou tentar o Erlang-LS. Eu sempre tenho um problema com o Erlang-LS. Vamos ver se vai dar certo aqui. Mas o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um módulo chamado Quick, porque o nome do arquivo é .quick.erl. Vou fazer um... Deixa eu tirar isso aqui. Vou fazer um export das duas funções. Quick, sort... Barra 1 um, e a outra é partition barra 4. Será que eu já consigo formatar? Não, ainda não consigo, mas tudo bem. Eu acho que por enquanto é o suficiente, ele vai depois é que ele terminar a instalação do Erlang OTP. Não, Erlang LS tá aqui. Será que eu preciso fazer um, criar, colocar um Erlang Formatter Talvez. E abro o Erlang e coloco C, quick. Function partition undefined. Beleza, tá certo. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Copiar essa Function partition. Vamos ver se ele já consegue formatar o documento. Eu vou tentar com Erlang-LS mesmo, talvez eu não precise daquele Erlang-Formatter. Pronto. Então, eu tenho o, a função... um módulo QuickSort com a função Partition, Vamos tentar particionar o seguinte. Suponha que o, o meu pivô seja 6 e a minha lista seja 10, 2, 3, 6, 5, 11. E aí as duas listas seguintes estão vazias inicialmente. Ele reclamou? Yeah aqui. Veja, então, o que foi que ele fez? Ele pegou todos os elementos menores ou igua iguais a 6, 5, 6, 4 e 2, veja que ele inverteu totalmente a ordem aqui, e todos os elementos maiores do que 6 estão nessa lista aqui, é que a forma de mostrar essa lista 10 11 11, pelo fato de 10 e 11 serem caracteres que podem ser representados aqui no, no terminal como barra N ou barra V. Então, talvez o, a melhor coisa seja eu mudar isso aqui, vou colocar caracteres, números que são... Não são caracteres. Pronto. Ele deixou todos os números menores ou iguais a 6 do lado esquerdo, todos os números maiores do que 6 do lado direito, então a gente já sabe que o partition está funcionando. E a função quickSort, na verdade, ela é, ela recebe somente a lista mesmo. Então a função quickSort não precisa receber nada demais, só a lista 2, 4, 5, 6, 7. Então, ordenou de acordo com o esperado. Então, vamos continuar lá. Uh, é, esse vídeo aqui eu espero que vai, vai ser um pouco mais curto, mas não tão curto assim, né? já está mais de 15 minutos. Mas por quê? Agora ele vai falar sobre uma outra função chamada LC Quick Sort. E ele está falando que, olha, se você olhou exemplos na internet. De implementação de QuickSort em Erlang, você pode ter visto uma outra implementação do QuickSort, que é mais simples, mais fácil de ler, mas que faz uso de List Comprehensions. A forma fácil de trocar as partes são aquelas que criam novas listas. A, A função partition 4. Então, não, não entendi esse, esse, esse termo aqui exatamente, mas vamos ver aqui. Então, é, o, o LC Quick Sort está dizendo, olha, se eu receber uma lista vazia, é vazia. Se eu receber pivô e resto, você simplesmente diz, ah, não preciso mais da função partition. Simplesmente digo, ó, me dê aqui todo mundo que seja, todo mundo que vem de resto e que seja menor ou igual ao pivô. Então, isso aqui Fez o papel da função partition. Que por sinal tem um if, que é uma coisa que não se costuma usar em Erlang, a não ser que seja estritamente necessário nesse caso aqui. Está provado que não era estritamente necessário. Então ele pegou o LC Quicksort, somou com o pivô, somou com, com o restante aqui. Onde ele pegou, ultimamente, larger, é, ele, pega, ele pega da lista rest. Mas somente os que são maiores que pivô. Então vamos lá. Pro... Então eu tenho que fazer aqui, colocar isso. Tenho que dizer que a função lc-quicksort barra um é pública. Essa função partition, se você olhar bem, ela não precisa ser pública, porque ela não, não faz nada de. Precisa estar exposto. Eu deixei ali somente por questão de teste. É, eu estou vendo que esse formatador aqui não está funcionando. Então, deixa eu tentar o Erlang Formatter de novo. Formatter com dois Ts. Aqui, ó. Vou habilitar. Formatar o documento com Slang Formatter. É, não entendo isso. Por que, que ele não formata? Deixa eu ver. Será que ele está formatando e eu que estou achando que ele não está formatando? É, ele não está formatando. Opa! Ok, depois eu vejo qual é o problema aqui com o meu formatador. Mas aí eu vou de novo e eu compilo o quick. Agora eu faço. E o LC Quick Sort funcionou do mesmo jeito que, que o anterior. A única diferença é que ele não precisou da função partition, simplesmente usou list comprehension que a gente já viu num vídeo passado. Então, vamos continuar. É... Ah, sim, as principais diferenças são que essa versão é muito mais fácil de ler, mas, em troca, ela tem que fazer percorrer toda a lista duas vezes para particionar ela em duas partes. Ah, sim, é, porque aqui, à medida que eu estou construindo o smaller, eu estou construindo o larger também. E aqui não, então ele realmente é menos eficiente. Isso é uma luta de claridade contra performance. Então, esse aqui é menos performático, menos eficiente. Esse aqui, mas por sua vez é mais claro. Mas o, gran... o verdadeiro perdedor. <risos> o Fred é fazendo brincadeira, né? O verdadeiro perdedor aqui é você. Porque existe uma função chamada list sort. Então. Não, não faça nada, não, não use isso aqui, simplesmente chame lists dois pontos 2, ah, Dois três, não. Um T. Pronto, você ordena sem precisar implementar nada. É claro, ele fez isso aqui para ensinar. Não beba demais da cool aid, né? do refrigerantezinho que ele fala, refrigerante ou bebida, não sei. Toda essa concisão é boa para propósitos educacionais, mas não para performance. Muitos tutoriais de programação funcional nunca mencionam isso. Antes de tudo, ambas as implementações aqui precisam processar valores que são iguais ao pivô mais de uma vez. Nós poderíamos ter decidido, é, em vez disso, retornar três listas. Elementos menores, elementos maiores e elementos iguais ao pivô para fazer com que isso fosse mais eficiente. É, faz sentido, né? Quando você faz o quicksort, se você sabe que pode ter elementos iguais, você pode já deixar os iguais junto com o pivô. Outro problema está relacionado em como nós percorremos todas as listas particionadas mais do que uma vez quando ligamos ela ao pivô. É possível reduzir o overhead um pouco, fazendo a concatenação enquanto estiver particionando as listas em três partes. Se você está curioso sobre isso, olhe, pra, olhe para a última função, bestest um in recursive year for example. Cadê o É esse aqui. Então, eu vou colocar isso aqui. Vou... Para ele não reclamar, eu vou dizer aqui que eu tenho uma função... ra 1. E... C... Quick. Ah, eu posso... Fazer aqui, quick, as sort, opa, parênteses demais, e ordenou corretamente, realmente esses sets são insuficientes, mas a, a, o meu objetivo aqui é olhar, ah, agora ele formatou. Quer dizer, será que formatou mesmo? eu já viu formatado? Então, olha aqui, se a lista for vazia, retorna vazia, senão ele segue aquele padrão que a gente já conhece de chamar uma outra função com o mesmo nome, mas privada, e com um argumento a mais, ou dois, se for o caso. E aí ele vai acumulando, o que, é que ele vai acumulando aqui? É se ele já recebeu, ah, se essa lista ficar vazia, ele retorna o que ele acumulou, se não... Ele pega o pivô, o resto, e chama o, o partition. Ah, ó, é esse aqui, ó, que ele vai colocando todo mundo que foi igual. Ó, se for menor, coloca aqui entre os menores. Se for maior, coloca entre os maiores. Se for igual, junta é com os iguais. É só isso que, que faz diferente. E aqui... Hum, eu não entendi para que ele precisa do ACC aqui. ele usa aqui para retornar no final e ele põe aqui quando ele vai chamar ele chama com acc best sort larger acc equal plus okay. equal é uma lista então ele concatena ah, sim, o que ele está querendo dizer aqui é que isso aqui já vai estar tá ordenado, né? Quando, quando ele chama recursivamente o quicksort, quicksort, porque o quicksort vai chamar esse quicksort aqui, que vai chamar o partition, que por sua vez chama de novo o best quicksort. E aí quando ele chama recursivamente, ele diz, ó, esse aqui não precisa mais fazer nada, mas esse aqui você ainda vai precisar ordenar. Quando ele ordena, ele ordena usando o ACC que ele recebeu ali. É, não, <risos> não entendi. Deixa eu ver se, se ele explica aqui. Um ponto legal sobre todos esses quicksorts é que eles irão funcionar em listas de qualquer tipo de dados que você tiver. Mesmo tuplas de listas and what not? O que, é que significa what not? E sei lá, e, e, e coisas que você não sabe. Tente, eles funcionam. É, Funciona, mas funciona de um jeito muito estranho, né? Porque você pode colocar um string aqui, por exemplo, Adolfo. Você pode colocar uma constante. Aqui constante é assim, né? Não, constante, eu sempre sei, constante é, é só começar com letra minúscula. Ele ordena, mas... Ele ordena, ó, primeiro os números, depois os átomos, as constantes, depois as strings. Não é, não é legal, né? Duplas hum... ele considera? Ele considera outras listas aqui. E uma tupla. A tupla vem antes da string, porque a string é uma lista. Sim, mas deixa eu tentar então novamente ver aqui. Então, quando ele cria. Quando ele chama pela primeira vez, não vai ter nada. Não vai ter nada nesse ACC. Mas se ele recebeu o ACC, ele deixa o ACC aqui. o, ah, o ACC, é, por isso aqui está claro que o ACC vai ser a lista ordenada. Quando eu chamo aqui, é, ele vai chamar aqui com a lista ordenada, supondo que ele já pegou igual. E ordenou aqui. É isso. E eu acho que eu entendi. Eu só entenderia 100% fazendo um, um tracing, né? Vendo como é que funciona, mas eu acho que eu entendi. Vamos, então, finalizar esse vídeo de hoje. Na, no próximo vídeo, a gente vai continuar com isso aqui. More than lists. Um Pouquinha coisa também. Mas é só para a gente ir fechando esse capítulo. Deixa eu ter um, uma, uma visão geral de tudo que eu já fiz até agora. Então, esse aqui, olha, o shell, os comandos, os tipos, os módulos, as funções, a falta de tipos, a recursão, que é, a gente está, então, nesse aqui. Esse foi o de Hoje. Quick Sort, esse é o, é o próximo. Modern Lists, depois vai ter o Thinking Recursively e vamos ter esses legais aqui de funções de alta ordem, erros e exceções, resolvendo problemas funcionalmente, uma visita comum para estruturas de dados, o guia do caroneiro para a concorrência, mais sobre multiprocessamento, erros e processos projetando a aplicação concorrente, o que é OTP, clientes e servidores, corrida contra as máquinas de estados finitos, manipuladores de evento, quem supervisiona os supervisores, construindo a aplicação com ATP, construindo OTP aplicações, OTP applications, a contagem de applications, liber, é, lançar é a palavra, nivelando a busca por processo, baldes de sockets, United Nations Council, Birds It's Beats, Caramba, esse livro é muito grande, muito fantástico, né? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal. Deixa eu ver se eu tenho aqui... É, vou colocar a vinheta aqui do... Do... Do meu canal em inglês. Esse aqui é o canal em português, mas eu tenho a vinheta do canal em inglês. <música>